E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Titia, trazendo mais um vídeo do canal. Ou seja, todos bem-vindos a mais um Opa. vídeo aqui no meu canal. O seguinte vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. Hoje eu trago um novo servidor aqui para vocês. É da e versão 4.1. É o que é eu, delícia, eu acho, né, mano? Né? É o servidor do Fabotank, beleza? Se você quiser jogar, galera, eu vou deixar o link na descrição, mano. Mas entenda: o link tá quer ver? É encurtado. Você vai ter que esperar 5 segundos para o anúncio e cair aqui no DD Tank, Acertou. beleza? Só fazer ah, isso, miserable. basicamente. Cara, eu vou jogar aqui, se vocês baterem uma meta aí de likes, vamos tentar bater a meta de 150 Sério likes, você que a gente consegue, é divulga pro seu amigo. Quer me seguir nas redes sociais? Tá tudo aí na descrição. E parceiro, o servidor tá top, mano. Na moral, tá lotado. link tá na descrição. E vamos fazer uns PVP aqui. Ó, minha continha, eu, eu dei um de nela aqui, coloquei 5 na arma, coloquei um aqui no, na roupa e dois no chapéu. E ela tá com 2k de FC, né, mano? É bom, né? <risos> e aqui, eu vou explicar pra vocês. Quando você perde uma partida e encosta no cara, você ganha mil cupom. Quando você ganha uma partida, você ganha dois mil cupom. Então, o que dar cupom, beleza, galera? Porque eu, eu entrei não. aqui, a hora que eu entrei eu falei Será que esse DDTank tem que colocar dinheiro pra ter cupom? Mas não, você vai ter de jogar Esforçar pra poder querer o passar upar sua continha, mano Vai ter de fazer igual eu aqui, eu vou esforçar E upar minha continha e trazer evolução aqui pra vocês Então, é como ué. forma de retribuição Deixa o like e se inscreve no canal, né, beleza? E se você for novo aqui, mano, se inscreve Por amor que eu te peço, e cara, é não ué. reclama Do link que tá encurtado, mano A gente já não ganha nada com isso, daí você ainda reclama Pá, é foda, né? Então, eu tô Divulgando o DDTank aqui porque eu acho top, mano. E, na moral, graga, graga. Eu nem sabia que tava querendo esse servidor. Fui saber nos comentários de vocês aí. Daí, por isso que é bom ter escrito, que eles vai se informando a gente do que que tá acontecendo no DD Tank. Né? É, esse é. cara aqui já tá bem mais forte que eu, né, mano? Daí, é eu bem mais fácil matar. Mas, eu, eu... Aqui é muito estranho. Olha lá pra você ver. Esse cara aqui é bichão, galera. Valeu, Gucci. Espera aqui no momento. Ó ganha cupom aí, otário, não, isso aí que é bom ter treta, Tu vai ver, maldito, a hora vai chegar, não Mas tem é como ganhar de um cara desse aqui, porque ele tá, eu criei minha conta agora, vocês têm noção, beleza, galera, é, pra não achar assim, não, o já tá com a conta, vai, tá morrendo pros caras, não, criei minha conta aqui agora, é, daí esse é. cara aí já tá jogando já faz um tempo aí, né, mano, daí ó lá, pra vocês verem, a conta dele tá com mais 12, a minha ainda tá com mais 5 aqui, mas o jogo vira, né, meu parceiro? Você pode querer tentar matar aí e tal, mas eu vou mostrar o servidor, divulgando ele aqui, mostrando como que é o servidor, beleza, galera? E mano, lembrando, não tô sendo pago para fazer isso, não tô, quer ver? Tô divulgando porque a galera aqui do meu canal curte novos servidores para jogar. É, se você é. curte um servidor da versão hard, então, basicamente é de é esse daqui. Vai Opa! te dar cupom, se você tiver paciência para o pode ter certeza que vai ficar top aqui, mano. É, e é. basicamente foi esse o vídeo, né, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Sei que foi um vídeo pequeno, né, mostrando aí, espero que todos tenham assistido até o final é e gostado, ué. deixa o seu like, se quiser entrar no seu vídeo, o link tá na descrição, sei que eu morri pra aquele cara aquele cara bichão lá, mas, enfim a gente quer ver, começou agora, mas mais pra frente, vamos ver se o jogo não vira, né galera, mas enfim, me segue aí no Instagram e me manda a sua lá no Facebook, é talvez eu te aceito lá, né mano, porque eu não entro muito sabia, mas, não. enfim, tamo junto muito obrigado, um abraço seu senhor Tietê, e falou